Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e eu vim falar aqui um pouquinho sobre autismo, com o livro Meu Menino Vadio. histórias de um garoto autista e seu pai estranho, de Luiz Fernando Viana. Desde que eu li O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida, vou deixar aqui nos cards pra quem não viu, eu gostei muito desse tema, né, sobre o autismo. Quando eu vi que a intrínseca tava com esse livro aqui como um dos lançamentos de 2017, eu resolvi pedir para conhecer essa história. Aqui, Luiz Fernando Viana vai descrevendo a relação que ele tem com o filho autista dele de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira que a gente consegue acreditar, que a gente vê que ele não tá enfeitando, só pra colocar aqui no livro, tá entendendo? E ele vai começar, né, vai dar o ponto de partida para essa história história, quando a ex-mulher dele um dia resolve que vai levar o menino pra Austrália. E leva o menino, né? Sem avisar o pai. Vale lembrar que Luiz Fernando Viana é jornalista, então o texto dele tem bem essa, essa pegada, assim, do, do texto jornalístico. É bem verdadeiro, de fato. E uma das passagens que ele fala logo no começo do livro, para a gente ter uma noção já do que espera a gente e de como é o tom desse, dessa, dessa narrativa, ele diz Ser responsável por uma pessoa com autismo é lidar com a culpa por não poder fazer mais. E aceitar, se se esta for a verdade que está fazendo tudo ao seu alcance. O autoflagelo e a resignação são acolhedores e não é difícil entregar-se a eles. Então a gente pode perceber aqui que a vida dele, é, especificamente nesse caso, né, não quer dizer que é uma coisa generalista, foi difícil, que ele passou por muitas situações que ele não esperava passar e tudo isso ele vai contar aqui. Apesar de ele entender, de eu entender e de muitas pessoas entenderem também, há diferentes níveis de autismo. Apesar disso ele disse que não acha uma benção ter um filho com autismo, na verdade com um transtorno do espectro autista, né? Porque é uma coisa muito mais ampla. Inclusive, ele diz aqui na contracapa: Se eu queria ter um filho autista, não. O que a convivência com ele me proporciona mais? Prazer ou angústia? Angústia. Ainda assim, amo meu filho mais do que qualquer palavra pode traduzir. Se você se interessa por esse tema e principalmente por esse livro, aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar, vai ajudar o canal. Não vai pagar nada mais por isso. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui nesse livro é que ele traz muitas obras, né, muitos livros, muitos estudos que falam sobre o transtorno do espectro autista sob pontos de vista muito diferentes, muito divergentes. Inclusive, ele cita aqui um que ele acha absurdo, que é um método que as pessoas utilizam e costumavam utilizar ainda mais, que é o de recompensa-punição, de acordo com as respostas das crianças. Por exemplo, se ela faz uma coisa que você quer que ela faça, você dá uma recompensa, senão você joga um castigo na criança Ele e a mulher vivem assim, viajando muito Entre muitos encontros e despedidas Ele não passa muito tempo em contato com o filho Então ele acredita que isso possa ter influenciado Na questão do filho não ter se desenvolvido como deveria Ou como ele esperava que o filho se desenvolvesse. Ele diz que essa questão de estar em vários países ao mesmo tempo faz com que ele não se apegue nem a um nem a outro e não tenha condições de progredir nos estudos, por exemplo nem com a convivência com outras pessoas apesar dessas partes pesadas ele mostra aqui nesse livro que para quem pensa que a pessoa com transtorno do espectro autista não demonstra sentimento, é completamente o contrário é um livro então que acaba sendo muito emocionante e que para quem se interessa pelo tema eu recomendo muito se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clica no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com os seus amigos para que eles possam conhecer essa obra também, e fica ligado nas redes sociais da gente em tudo que está rolando por aqui, valeu! e é pesado. esse livro ui. Acho que a pessoa tem um, ah, um... sabe, um coração apertado.